Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa disciplina, Educação Especial, Diversidade e Inclusão. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello, e estou aqui com a minha colega. E eu sou a professora Natália Cristina de Oliveira. Nós estaremos juntas nessa disciplina e nesse momento faremos uma breve apresentação e introdução dos aspectos mais gerais da nossa disciplina. O meu currículo é todo na área da educação, eu tenho doutorado em educação na Universidade Católica Dom Bosco, a minha formação de base é na área da pedagogia, é, na UFMS estou como co-líder do Edutech, que é um grupo de pesquisa em educação, tecnologias digitais e formação docente, e é, sou uma articuladora da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eu sou a professora Natália Cristina de Oliveira, tenho doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Educação pela Estadual de Maringá, também sou pedagoga, minha formação é com base na história da educação e políticas educacionais e atualmente sou docente da UFMS. Nós vamos conversar um pouquinho nessa apresentação a respeito da forma que nós é, organizamos a disciplina na construção do conteúdo, na organização didática e a forma que nós vamos conduzir todo o conteúdo dentro do AVA e a forma como nós vamos é, fazer as interações. Então, é, nesse momento, nós é, falaremos um pouco mais sobre por que educação especial. Por que diversidade, inclusão e qual é a relação entre esses tópicos e como eles se organizam nessa disciplina? É, nós, nós sabemos, né, Natália, que a formação docente é, tem ainda algumas lacunas em relação à formação do professor para a questão da inclusão, da diversidade e o trabalho com a educação especial. Então, a nossa preocupação nessa disciplina é aproximar os nossos estudantes dos pontos principais nas discussões a respeito dessa temática, trazendo a questão do, do marco regulatório, trazendo a questão de como é que os pesquisadores e o debate nacional vêm abordando essa temática e os avanços que nós temos é, conseguido nas políticas públicas voltadas para a educação especial. Bem, pessoal, então, com base é, nestes objetivos que a professora Miriam acabou de colocar para vocês eu apresento a nossa trilha de aprendizagem ela está estruturada em quatro módulos no módulo 1 um, nós é, trataremos um pouco sobre a escola das diferenças como a diversidade e o direito da educação para todos precisa estar garantido no âmbito escolar e nas ma maiores e menores esferas culturais e sociais depois no módulo 2 nós falaremos um pouco sobre os marcos históricos e legais da educação inclusiva e especial no Brasil, quais foram os desdobramentos para a garantia destes direitos que ainda estão em construção. No módulo 3, um pouco sobre as necessidades educacionais especiais e como esta linha de desenvolvimento sobre qual é o público-alvo, quem são essas pessoas, como estes direitos estão adquiridos e como ele se apresenta nas leis, como este, essa categoria foi sofrendo modificações ao longo dos tempos. E por fim, no módulo 4, falaremos um pouco sobre algumas possibilidades de práticas pedagógicas inclusivas e quais são possibilidades, limites, alguns horizontes que estão disponíveis é, para nós docentes no campo educacional. Isso mesmo, Natália. E para que o nosso estudante consiga é, fazer essa trilha de aprendizagem, nós organizamos a metodologia da oferta da disciplina no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. É, nós preparamos uma série de material, fizemos uma curadoria de artigos científicos, vídeos que tratam das discussões mais importantes acerca da temática da educação, Especial Diversidade e Inclusão. E esse material está todo disponível no ambiente virtual da disciplina. Nós, né, eu e a professora Natália, iremos fazer o acompanhamento das atividades no ambiente virtual. Esse ambiente ele tem, além do material, algumas atividades que permitem que o aluno é, garanta a sua frequência. Então, são os checkouts de presença que são feitos a cada módulo. Nós temos também os fóruns de discussão em que nós lançamos temáticas a respeito do conteúdo de cada uma das unidades trabalhadas é, nos módulos. E ao fim de cada módulo nós temos as avaliações que são por meio de questionário e que é, compreende temáticas discutidas dentro de cada módulo. Então, dessa forma, o estudante vai conseguir acompanhar, acessar todo o material no seu ritmo, no ritmo do, do andamento da disciplina, e ir realizando as atividades e fazendo, nós fazemos, faremos todo o acompanhamento e monitoramento dos nossos alunos no decorrer da disciplina. Pessoal, é isso. Professora Miriam, é um prazer estar aqui com você, minha colega de trabalho, minha amiga, é muito bom poder dividir esse momento com ela. Nós é, esperamos conseguir... É, contribuir muito com a formação de vocês e trazer um pouco sobre a educação especial, inclusiva, quais são os desdobramentos legais, quanto ainda podemos e devemos avançar e como nós, profissionais da área da educação, podemos nos envolver nessa prática pedagógica que ainda tem muitos limites, mas que nos mostra horizontes de muitas possibilidades. Obrigada, Miriam. Obrigada, pessoal e espero que a disciplina seja muito proveitosa para o conhecimento de vocês. Obrigada, Natália, e sejam bem-vindos os nossos alunos. Eu também é, desejo né, que vocês é, realizem uma experiência bastante produtiva de aprendizagens é, profundas e discussões realmente que despertem né, o nosso senso e o nosso compromisso para essa temática tão importante e tão cara para a área da educação. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.